E aí pessoal, beleza? Aqui é o Sr. trazendo mais um vídeo para o canal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Se inscreve se você for novo, deixa o seu like e um comentário aí, beleza? Galera, hoje eu trago aqui um videozinho para vocês testando todas as armas da atualização da 10.3, eu sei que a atualização já saiu há algum tempo, trouxe um vídeo aqui relacionado a essa atualização se você não assistiu, tem um card aí, mano, então, decidi fazer esse vídeo mostrando as armas que vem, que tem nessa atualização eu vou testar elas, né, porque tipo assim, eu não testei, eu quero ver os efeitos, como que é, essas coisas porque eu vi que que vem nesse DDT que é 10.2 um painel, link dele tá na descrição se você quiser vir jogar E eu vi que tem como ter essas armas todas, né? Dessa atualização Vou pegar as armas, vou testar Decidi fazer esse vídeozinho tive essa ideia Espero que vocês apoiem, deixa o like aí Pra você assim, mostrar que vocês vão apoiar essa ideia De testar essas armas aí novas Das atualizações que sai Daí a gente conversa, vai fazendo vídeo e tendo mais ideia para vídeo, beleza? E galera, o que, que eu fiz? Eu fiz um, um site pra mim, mano Um site de The Tank, tipo assim Relacionado a The Tank, ó, tá aqui, ó isso aqui tem meu Facebook, aqui tem meu Instagram e aqui tem que ver o site. Você vai entrar aqui, ó. Vai estar o site, beleza? Esse é meu site, ó. Seja bem-vindo ao, sen... é, ao site Tietchan Tanks. Beleza, mano? você aqui o é sitezinho. Eu tô muito orgulhoso porque, tipo assim, isso aqui só eu que fiz, galera. Demorou um tempo pra fazer, mas, tipo assim, agora só falta eu comprar aqui ver a URL aqui do site. Isso aqui vai demorar um tempinho, mas na hora que eu comprar, daí você só pesquisar Senhor Tietê, você vai achar o, sa... o site do Tietê, beleza, mano? Com o tem que dele junto ainda. Mas pra frente, vai ser assim. Esse é o início de tudo. Começa pelo, pelo site, mas voltando aqui, né, mano? O que eu tava falando? Esse site, galera, eu fiz ele no intuito de vender evoluções para vocês. Nesse DD Tank que eu tô jogando, muita gente é noob, pode-se dizer, né? Que não consegue upar a conta. é a pessoa também não tem tempo. Mas se você, tipo assim, e a VIP desse site, a VIP Suprema lá, é 800 reais, não sei o que, né? É 800 reais. Só sei que a VIP é 800 reais, a última VIP lá. Se você olhar na VIP no site aí, nesse DD Tank 10.2 com painel, a VIP é 800 reais e aí eu decidi fazer o que evoluções que pega aquele 29k que dá para matar os caras que vê que tem vip aí você vai conseguir matar esses caras que tem vip aí né e é muito simples mano que que você vai fazer Compra uma evolução na minha mão a evolução é você vai pegar full 29k de atributos 600 milhões de FC e vai ficar como bonito cheiroso e é cremoso ainda para falar assim ó nó, Tô no pique Tietê, parceiro. Cheguei mais, meu irmãozinho. Então, cola aqui que eu vou mostrar aqui pra você nesse site como que você vai fazer pra comprar essa evolução. Hein? E, mano, demorou muito pra fazer esse site, porque, tipo assim, eu coloquei, quer ver, boleto, coloquei muita coisa, galera. E aqui, você clicando aqui, você vai direto pra página, beleza? Se você não curte minha página lá, curte a pagininha lá do Tietê, senhor Tietê, ó. Página tá com 200 curtidas já, mas se você tiver interessado em curtir, só clicar aqui em cima. Daí, se você tiver interessado na conta, aqui só tem essa fotinha como exemplo. Mas eu vou jogar neve e testar as armas você vai ver como que a conta tá, tá bom? Ó, mas basicamente tá essa fotinha aqui. E aqui, tá assim, compra sua evolução da conta, full atributo e tal. Ó, 25 reais. Por que que tá 25 25 reais. Porque eu vou ter que pagar aqui 5 pro Paypal, pra ele transferir o dinheiro. E 5 pro Mercado Pago, né? Pra ele transferir o dinheiro pro boleto. Se estranha assim. Daí aqui, ó. Bom, ó. Faça sua compra pro boleto bancário. Aqui tem como você pagar pelo boleto. Caso de cartão de crédito. Aqui tem como você comprar a sua evolução. E aqui embaixo tem como você participar do sorteio da conta. Do sorteio da evolução que eu fiz. Que o apoio foi muito legal. Teve aí, ó. Você vê. o povo ficou achando assim que isso aqui era eu. Vocês não tem vergonha na cara não, gente. Tanta vez que vocês me viram aqui no canal, ainda ficou achando que isso aqui é eu. Oxi, respeito o pai, rapaz Mas enfim, aqui tem um formulário de sorteio Se você quiser participar, ó Preencha isso aqui tudo, já deixa seu número lá Seja esperto, cara, entra aqui, ó Seja o primeiro aqui, ó Entra no site, já vê tudo aqui Ó o formulário Aprenda a ganhar dinheiro também curtando o link, ó Tipo, isso aí, mano, aqui tem de tudo, cara Demorou pra ser feito, mas foi de um... É, ficou até profissional Só não tá profissional porque ainda o URL Não é que ver tipo assim, certinha, né? Não tem meu R URL aqui, tem de comprar ainda Mas é o que dá certo comprar essa URL É aqui nesse site que eu vou lançar meu DD Tank beleza? Já fica orientado, demorou, né? meu parceiro. Mas isso aqui era o início Vamos lá pro DD Tank testar essas arminhas Porque o videozinho tá com... Tá top, parceiro, então deixa o seu like aí Se não deixou ainda, me desculpa essa enrolação Vamos lá testar as arminhas do Tietchan e entra aí, se você quiser comprar aquela evoluçãozinha, top ó, cartão de crepe pay, paypal, boleto e tudo mais. Tamo junto. Então, galera, vamos aqui pra testar a arma. Primeira arma que eu vou estar tá testando aqui é o sapim, mano. É o sapinho aqui porque eu nunca vi ela. Vou testar o povo, vou testar ela. O intuito desse vídeo aqui é pra testar a arma, beleza, galera? Quero testar todas as arminhas aqui de boa. Pra ver, né, mano, como que vai ser. Deixa o like de vocês. Eu peguei essa arminha aqui, ó. Que eu não sei nem o nome dela. que eu Acho que é a lança. Não sei. Peguei esse bumerangue aqui todo doido aqui. Peguei esse negócio do gatinho aqui. Esse aqui também, ó Essas arminhas que vocês estão vendo aí E basicamente minha conta tá assim Se você comprar a evolução aí na minha mão, mano você vai ficar assim, até melhor, beleza? Que demais! Ai, que delícia, Que tipo assim, a gente evolui pra caralho a conta assim, Porque a minha conta eu nem tô entrando nela todo dia, mano Se eu todo dia mesmo Daí vocês ver o que, que é FC, galera Na moral, que a gente não tá entrando todo dia e Também, se eu pedir uns itens aqui os donos Acho que eles me ajudam Porque a divulgação aqui tá boa eu Vou fazer uma instância aqui Pra testar essa arma Daí eu vou fazer só instância Porque PVP não tá trombando ninguém mano na moral tô indo pvp aí não consegue achar ninguém eu falei ah vou fazer a instância para ter o vídeo do mesmo jeito porque eu já gravei o início aí né é isso mesmo o início ficou de cinco minutos né mas tudo bem vai gravando aí fazendo esses vídeozinhos para vocês e apoia mano apoia porque tipo assim para motivar que eu vou lá e faço mais vídeo se vocês quiser comprar a conta cara vai lá e faz a mesma coisa que eu falei no início aí mano compra a, con a continha tá barato galera vocês ainda além de me ajudar obrigado tá Vai ajudar o canal também Isso aqui é pra testar o pole da arma Beleza, galera? Mas vocês viram aí que o pole dela parece que é tipo um Sei lá, o sapinho é muito estranho, mano Deixa eu ver, o efeito da arma tá ativado? Tá Ó Vamos mandar assim Ó, eu vi que o efeito daquele jeito Agora vou mandar o pole Vamos ver como que é o pole Ah, é um sapo Parece que é um, um laguinho e um sapo, mano, que trem doido Pode crer Essa é a primeira arma que eu tô testando aqui aí, Se você quiser jogar, o link tá na descrição Mas Beleza, essa aqui é a primeira arma que eu tô testando Agora vamos aqui pra segunda arma, né Deixa eu ver qual arma que eu vou testar aqui, qual que vai ser a próxima vou testar essa daqui, mano, ó, super 4H que? Sei lá, alguma coisa assim Só você, é você mesmo, pode, pode tá mais é, não dá nada não, essa instância aqui é facinho Vamos indo aí, né, mano? Vamos testando essa arma. Eu gostei até do povo daquela arma lá, mas não foi tanto assim, não. Na moral, acho que eu ver. Acho que eu ver. Vamos ver se essa daqui vai ser mais bonita. Não achei tanto bonita assim, não. Porque eu pensei, não, vai ter uma atualização, as armas vai ser mal top. Essa arma do sapo é mó feia, mano. Por isso, quando eu lançar um direito aí, eu vou fazer umas armas pra mim mesmo, do meu estilo. Veja bem. Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. I'll talk to you. Searching for the lost and found But you don't care, you're unaware Keep moving like the scars aren't even there It's in the air, like a blazing flare Just stare cause the flames will burn us I thought you were the one for me That's why I gave you everything Just because I believe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 O vídeo, hein, meu velho? Então, se você assistiu até esse momento aí, aqui, digita 2 pra quem sabe. Não, 2 não, digita 5. É, todo o vídeo eu vou falar pra você digitar um livro. Eu, eu quero saber se tem inscrito fiel. Que me acompanha até o fim, final de todo o vídeo, tá ligado? Acompanha todos os detalhes, tudo que ocorre no vídeo, beleza? Eu quero saber. Então, digita 5. Eu quero saber. Mano, se você quiser mostrar a evolução, cara. Sei que eu já falei muitas vezes, foi no início, mas compra, mano. Porque você vai estar me ajudando a comprar meu fone, vai estar ajudando a fazer as coisas aqui. E, além de tudo, você vai ganhar uma evolução. Daí tem como você pagar pelo boleto. Muita gente tava reclamando na live que não tem como pagar pelo boleto, só pelo PayPal. Mas aí, eu fiz uma forma de pagar pelo boleto. É segura, tá tudo certinho. Vamos ver como que é o povo então. <risos> Esse gatinho vai ser engraçado. Ah, pra você ver, é um gatinho que vem com, com óculos, mano. Que top! Carminha que é top, na moral. <risos> Muito bonita. É. Minha mente, tudo é Não ah, você ver, agora vamos ver o tiro dela. Galera, eu fui interrompindo aqui porque abriu a janela aqui. Vou ter que querer é, mostrar o pouco de novo pra vocês. Na hora do pouco, o começa a abrir as coisas aqui. Tava quase acabando no videozinho aqui, mas bem no final, eu sou interrompido. Mas tudo bem. Vamos lá, vou mostrar um pouco pra vocês aqui. Depois o pô, mano, deu o videozinho acaba, mas se inscreve no canal, cara, se você for novo. Ativa o sininho, compartilha o vídeo com um amigo que gosta de The Tank, que gosta de jogos diferentes também. Essas coisas, beleza? Beleza? Agora, ó, você viu que o início dela aqui é com óculos, mano. Esses gatinhos que saem nela do óculos. Mas é muito bonitinho, na moral Vamos mandar o Poe aqui pra ver o jeito que vai ser Ó, vamos ver o Poe aqui Olha o jeito do Poe <risos> Tipo uns gatinhos de óculos dentro de uma caixa, mano Muito bonitinho Muito bonitinho mesmo Galera, deixa o like, beleza? Pra mim fazer mais vídeo aqui e mano, o próximo, o próximo vídeo vai ser mais, uh, mais uma evolução na conta lá que eu vou sortear pra vocês Se você quiser participar do sorteio, o link tá na descrição, beleza? Tá aí no meu site, tudo certinho Tranquilo Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo, testei todas as armas Então galera, a classificação das armas ficou assim ó Primeiro lugar, mítico aqui né, esse gatinho Felipe nos Games em segundo lugar Terceiro lugar, essa bastão aqui Daí tem um ventiladorzinho Essas arminhas aqui, ó Daí tem o primeiro Vai até o décimo lugar Ela a classificação Vem do gato E termina aqui nesse Nesse bastãozinho aqui Então essa foi a minha classificação Vou ficar falando um por um Mas a arma que eu mais gostei Foi a do gatinho Que é a Mi é, Místico é, Acho que é White Não sei Maia, sei lá agora coisa assim, Tá aparecendo o um nome aí, né? Não sei falar direito Mas tudo bem Eu acho que é a mais bonitinha, né? Mas essa arma aqui Pra falar assim, a mais bonita, a mais bonita mesmo Foi essa daqui, mano Esse bumeranga aqui O bumerangue é muito bonito o efeito dele Curti muito, se for pra, tipo assim Detalhar em efeito, ela foi a melhor Que ganhou, entendeu? Mas basicamente foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado Desse estilo de vídeo, tá ligado? Porque dá muito trabalho fazer esse tipo de vídeo Ter ideia pra vídeo de The Tank, né? Às vezes vocês ficam pensando que um vídeo é facinho Mas nem é, mano, dá muito trabalho Então compartilha o vídeo, se quiser comprar essa evolução, O link dela tá na descrição, ali no meu site, pelo menos entra pra dar uma olhada se você não for comprar, olha aí como que tá o site, me dá aquelas dicas aí, se você sabe mexer com essa estranha de DD Tank, sabe mexer com as coisas, tamo aí, mano, a gente a humildade prevalece, tamo junto até o próximo vídeo, se quiser entrar no link tá na descrição, segue nas redes sociais pra ter interação comigo, tem meu facebook instagram, página no facebook, tudo certinho o link do sorteio tá aí no site, beleza? tamo junto, e no próximo vídeo é a evolução, vai ter mais uns detalhinhos aí sobre o sorteio e tal então acompanha, tamo junto, até o próximo vídeo, Eu abraço seu, tchê, tchê, falou rapaziada, tamo junto.